Salve, salve, rapaziada. Beleza? Samama Barriunzi. Aqui no vídeo de hoje vim ensinar vocês aí como excluir a conta do Instagram de vocês permanentemente. Bem, é muito fácil. Primeiro, vocês vão entrar nesse link aí que tá na descrição. Depois vocês vão... É... Vai perguntar aqui, ó. Por que você deseja excluir sua conta? No meu caso, são uma né? Vou colocar aqui, ó. Outro motivo. É... Aí vai pedir aqui, ó. Digite... Aqui vocês colocam a senha de vocês. E vai aparecer aqui. Ó. Se continuar os detalhes da sua conta e perfil serão excluídos em setembro 10 de setembro de 2022. Você não ficará visível no Instagram no período de agora até essa data. Vocês têm um mês para recuperar essa conta. Se mudar de ideia, você poderá entrar novamente antes da data de exclusão e escolher a opção manter sua conta. Depois, só clicar em excluir. Sombra, aí, depois vai dizer: Tem certeza que deseja excluir sua conta? Aí, só clicar em OK. Vai carregar. Aí, sua conta será excluída em setembro de 2010 ou em 10 de setembro de 2022. Aí, depois, se vocês quiserem se arrepender, é só entrar no Instagram de novo. Depois, só entrar. Aí, você, aí vai perguntar aqui: Ó. Deseja continuar usando esta conta, aí vocês clicam em manter, conta. Aí vai pegar o, o código de segurança, no meu caso eu tenho um, um autenticador, né, pra proteger minha conta, né. Aí vai perguntar aqui o código. E bem, o tutorial é esse, espero ter ajudado vocês. Se eu ajudei vocês, deixa o like aí e se inscreve no canal para mais tutoriais. Se você tem mais alguma dúvida, é, deixa aí no comentário que eu vou responder. E provavelmente se eu não conseguir responder no comentário, provavelmente eu provavelmente vou fazer um vídeo ensinando. Bem, é isso aí. Muito obrigado por assistir. Falou!